É a primeira vez que vamos participar do edital do Viva Melhor Sabendo, né, que é testagem por fluido oral. E para a gente é muito importante, primeiramente, como trabalhar com o público é, HSH, e gays, né, que é um público muito é, marginalizado, discriminado pela cidade brasileira. Então, levar a oportunidade de fazer testagem, com educadores de par, um atendimento mais humano, e em horários diferentes, lugares diferentes, para a gente é muito importante proporcionar essa alternativa a essa população, que, que assim sabendo o seu resultado, a gente também encaminhar para o tratamento e dando um atendimento mais humano e mostrando que também o HIV, apesar de ser uma doença, né, não é como era antigamente. Né? O Viva Melhor Sabendo é isso também, é ensinar a prevenção, a testagem de uma maneira muito mais humanizada.